Quantas vezes você já pensou em fazer um curso de produtividade, começou ou pegou material gratuito na internet, implementou as mudanças, criou metas smart e não obteve resultado? Ou o que eu acabei de falar para você foi tudo grego, você não entendeu nada do que eu estou falando. O nosso dia a dia hoje é um dia a dia que a gente recebe enxurrada de informações. Nós recebemos informações pela internet, por sites, por notificações na tela do computador, notificações no celular, redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas diversos e a gente fica conectado 24 horas por dia. E quem consegue processar todas essas informações de uma única vez, ou consegue ter um mecanismo eficiente para isso. O que a gente está trazendo aqui é o tono do tempo. É uma ferramenta que vai permitir você chegar em resultados que você não imaginou ainda, com técnicas simples e nós trabalhamos algo muito mais importante do que simplesmente ferramentas de produtividade, nós trabalhamos você. O que nós queremos buscar no desenvolvimento desse curso é que você saiba exatamente o que, que acontece que faz você parar de querer conquistar os seus objetivos, que você almeje um objetivo e você entenda quais são os fatores que você precisa ter para conseguir chegar naqueles resultados. A maior parte dos cursos de produtividade que você vê hoje no mercado, eles trabalham muito fortemente bem executados a parte técnica, mas eles esquecem do fator fundamental que é o fator humano, então o que você precisa realmente para conseguir entrar em ação e ter resultados duradouros e sustentáveis e esse não ser só mais um curso que você fez em primeiro lugar é a prática eu sou Ricardo Rekowski e eu trabalho há 20 anos com estudos de pessoas que estão se desenvolvendo eu estou no mercado observando pessoas e estudando a respeito de comportamento o que elas fazem, porque elas chegam em resultados ou não, já há todo esse tempo. E eu descobri que existem fatores que seguram a gente, fatores, fatores que nos impulsionam. E o que é importante você entender, é que quanto mais clareza você tem sobre você mesmo, quanto mais as suas ferramentas para você saber aplicar a sua energia corretamente, estiverem afiadas, melhores serão os seus resultados. Você não tem como chegar em resultados sustentáveis se você... Se você somente for para o lado técnico. Nós temos hoje duas pernas técnicas. Uma perna técnica, uma perna comportamental. São as duas pernas que fundamentam tudo aquilo que a gente vai fazer. E se você analisar tudo o que a gente busca, tudo o que a gente quer é clareza sobre aonde a gente vai chegar. Você sabia que 95% das pessoas ao redor do mundo não tem noção alguma de como que vai ser a vida delas no futuro? Elas não sabem o que esperar. Com quantas pessoas mais velhas você já conversou e teve a experiência de elas falarem para você, meu filho, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse decidido, se eu tivesse tido a coragem, e aí entra justamente o fator do IC. Você quer ser mais um na estatística que não fez as coisas, que ficou só esperando o momento ideal, que quis esperar o momento acontecer, que não viu a vida passar? Quantas vezes você começou a trabalhar num dia e você viu as horas passando, passando, passando, e quando você viu já era final de expediente? Quantas vezes você queria fazer alguma coisa depois do trabalho e não tinha mais energia para continuar? Quantas vezes você tentou entrar em ação para uma mudança, você começou e você desistiu? O dono do tempo é tudo sobre você. É sobre como você funciona. É como você vai trazer mais clareza para a sua vida. É como você vai chegar em resultados que façam a diferença. Essa sistemática de treinamento que a gente apresenta para você traz todo o passo a passo de como você consegue chegar numa mudança, como que você sai da onde você está hoje para o estado que você quer chegar e como você muda a pessoa que você é hoje para a pessoa que você quer ser de verdade. Aquela pessoa que você pode contar para todo mundo, aquela pessoa que você tem orgulho de dizer, esse cara sou eu. Então, eu te convido, entre nessa viagem conosco, receba os benefícios, acompanhe o conteúdo que tem aqui na nossa página e saiba que o Dono do Tempo foi feito especialmente para você.